Esse portal de dados abertos, como eu falei logo antes, ele é um portal que está construído em cima de uma plataforma Secam e essa API permite que a gente consuma os dados que estão nessa plataforma. Sem mais delongas, essa primeira linha aqui, que eu estou mostrando nesse exato momento, ela captura o recurso do Secam. Observe esse ID aqui, ó. Esse finalzinho aqui, só para melhorar a nossa, nossa precisão aqui. A gente quer, nesse caso, pegar o estoque na dívida pública federal, uhum. certo? Então, a gente pode fazer uma pesquisa aqui, estoque na dívida. E aparece esse dataset, estoque da dívida pública federal, ok? Esse dataset, ele é composto, por alguns recursos, e entre eles, esse carinha aqui. É isso ou é isso? Vamos ver se é isso. Estoque da dívida pública. Que tem esse ID aqui, ó só nesse finalzinho aqui, ó termina com 2A, 29A. Certo. Que é exatamente esse carinha aqui. Então, o que é que ele está querendo falar aqui? É, ele está querendo que. Esse, nesse, nessa essa função, esse é, ele está pedindo para o Secan, O me entregue aí todas as informações desse recursos que é identificado através desse ID. Está certo? Uhum. Então, esse comando faz isso. E uma da, das, das informações que ele traz é a URL do, do, do recurso. tá certo? Está uhum. aqui dentro dessa... Variável URL Edge, eu vou executar aqui para vocês, é esse, esse, esse endereço que está aqui, está certo? Esse endereço é o mesmo endereço desse recurso, que eu posso fazer o download, e ele gera essa planilha XLSX aqui, que eu não vou conseguir abrir direito, porque eu não tenho um Office instalado na minha máquina, mas é esse carinha que está aqui é por trás, que vocês estão vendo aqui, certo? Uhum. Então, ele vai... E essa planilha aqui, tá certo? É, a gente faz um ajuste. Por quê? Por conta do, do certificado. Você não consegue usar HTTPS direto em grande parte das páginas de governo brasileiro. Vocês já perceberam isso? Dá o tempo todo o problema de certificado, né? Uhum. Então, a gente faz uma, um ajuste interno para substituir. A página externa do outros Transparente para uma página interna. Então a gente faz essa substituição aqui. Faz um download desse arquivo. Eu acabei de fazer o um download. O arquivo fez um download. E agora eu vou ler essa planilhazinha aqui. Certo? Essa planilha que está aqui atrás. Eu vou ler e jogar para a minha memória aqui no R. Tá? Destruir de XLSX. XLSX. E tem algumas coisas importantes. É, eu vou pegar a primeira sheet. Vou pular duas linhas. Tá? Porque as duas primeiras linhas, elas uhum. não dizem muita coisa, tá certo? E é, vou dizer que eu vou pegar só cinco, cinco linhas e não me interessa o número, nome das colunas, tá certo? E aí, com isso, a gente faz a leitura da, da planilha, tá certo? E aqui eu gero um data frame. data frame que é uma, é uma matriz, digamos assim, tá certo? Então, eu peguei aquela planilhazinha toda aqui e eu tenho uma, essa planilha agora somente as cinco linhas que me interessam, tá certo? Observe que nessas cinco linhas que me interessam, né? terceira linha que tem os meses e na quinta linha tem o estoque da dívida pública federal em poder do público ok bom uhum. então o que, é que, o que é que interessa mais aqui ó me interessa saber a unidade que está medida a, a esses valores aqui tá certo essa unidade ela está em bilhões e onde é que eu tiro essa unidade? Eu tiro da primeira linha na última coluna da minha, da minha meu data frame. Primeira linha. Lá na última coluna... Ela é para estar tá aqui. Deixa eu ver aqui. Linha 1. Um, é estranho que esse carinha aqui. Deixa eu só ver aqui. É, DPF, DFDPF, linha 1, coluna. Ah, aqui tá? porque não dá para ver todas. Aqui Tá de 1 a 50. Agora sim. <risos> tá aqui, ó, bilhões, uhum. Tá vendo? Ó? Então eu capturo esse bilhões aqui. Tá certo? O último mês, o último mês que eu vou capturar é o mês de agosto de 2019, que ele vai estar na terceira linha da última coluna. Agosto de 2019, tá certo? Certo. E o valor em si, eu estou chamando aqui de NUM, eu vou pegar na quinta linha, na última coluna. Quinta linha, última coluna. Beleza? Então, com isso, eu tenho a informação que vai estar exibida lá no nosso amigo grandes números da, da, do estoque da dívida pública federal. É, dívida pública federal e ativos da União. Estoque da dívida, 4,1 trilhões, agosto de 2019. tá certo é o que está escrito aqui, né? E é exatamente... 4,07, a gente faz arredondamento, 4,1. E aí, como é que a gente sai se é bilhões ou trilhões? A questão é a seguinte: se a unidade for bi, tá certo? A unidade, nesse caso aqui, é bi, não é isso? Uhum. É... E se o número for maior do que mil, então a unidade passa a ser tri. Ok? Então a gente faz essa conversãozinha e aí gera o, o número que é colocado aqui na nossa, no nosso estoque da dívida pública. Então, o que é que esse número está dizendo aqui? Está dizendo que, no final do mês de agosto, o total da dívida pública federal brasileira era de 4,1 trilhões de reais, certo? É... Há outras informações aqui, no caso, a gente emitiu 535 bilhões de novas dívidas e resgatou 564 bilhões. Então, pelo fluxo, inclusive, a gente diminuiu o, o estoque da dívida em agosto, até agosto de 2019. Né? Então, teve uma diminuição um pouco aí do nosso estoque, da nossa dívida. Tá certo? E aqui, só para frisar mais algumas coisas, o é que a gente tentou fazer a possibilidade de internacionalização desse desse é, dessa API. né? Por enquanto ela está uso interno, mas é possível que a gente use, a gente abra para uso externo, para poder e, e realmente pode até internacionalizar. Do jeito que ela está aqui, ela gera um texto que é exatamente esse texto que está aqui, tá certo? Só que esse texto ele está é, na linguagem está em português, né? é, não necessariamente as pessoas por aí fora vão entender. Então, uma outra opção que a gente tem, é por isso que a gente faz esse formato, se é data frame ou se é texto, se for no formato data frame, a gente entrega não um texto, mas um data frame em si, está certo? Só que por aqui está comentado, nesse caso não... É... Ah, está aqui, bem aqui, ele retorna um data frame bem aqui, para que um... um... Terceiro, lá no Japão, nos Estados Unidos na Alemanha, ele possa consumir esse dado sabendo que a primeira coluna vai ser um número, a segunda coluna vai ser uma unidade e a terceira coluna vai ser um mês e aí ele converte e faz o que ele quiser com essas informações tá certo? Então essa esse é um, tem outras funções, essa aqui é especificamente de estoque da dívida pública federal essa outra função aqui é de emissões da dívida pública federal, ou seja é o que gera esse númerozinho aqui né? E por aí vai. Depois, quem quiser ir lá no, naquele endereço, vai identificar todas essas, essas funções que geram esses indicadores da nossa saúde fiscal. Tá certo? No caso da dívida, da mas também de resultado primário e por aí vai. Ok? Então, eu, os outros scripts eu, eu, seria mais ou menos uma repetição do que já está aqui. Então, por isso que eu queria pular para para esse outro script aqui, uhum. que ele não está em um repositório, mas eu, depois eu posso colocar. tá? É... Nesse caso, o que eu vou querer fazer aqui é, é já mostrar como a gente pode gerar dados, gerar gráficos a partir desses dados que também são consumidos pelo Tesouro... são, são consumidos e, e fornecidos pelo Tesouro Transparente. Tá? Então... Nesse caso, especificamente, eu vou voltar aqui para o nosso é, ressignificando o resultado do Tesouro Nacional. Tá? Você vai ver bem aqui. Vou mostrar novamente esse gráfico aqui. A ideia é que a gente... Faça um irmão desse gráfico Esse gráfico ele é Ele tá todo bonitinho tá... tá interativo e tal A gente vai fazer um gráfico mais estático desse cara aqui Mostrando como é que a gente fez Inclusive é... Dando uma ideia de como é que a gente fez esse gráfico aqui Tá? Certo. Então como é que a gente faz? De novo a library CKR Agora a gente tem A library de Deploy. Ela Ela permite fazer algumas Manipulação de dados de forma bem interessante. O ReadXL GXL é, uma, de novo, para ler dados de Excel. tidyr é para a gente fazer algumas transformações de matrizes, transposição de matrizes. E o ggplot 2 que é, é a biblioteca de gráficos do R. Tá bom? Uhum. Então, aqui de novo, secan, a gente captura um recurso, que no caso é o recurso associado aos dados do RTN, tá bom? Então, se a gente clicar aqui, RTN, a gente vai ver resultado fiscal do governo central, série histórica, e a gente vai querer baixar esses dados que estão aqui nessa URL, certo? A gente vai querer baixar esses, esse vai baixar e consumir esse arquivo que que a, gente, que a gente baixa ali lá daquele endereço. A gente vai consumir essa planilhazinha aqui atrás. Beleza? Então, é, captura a URL, faz de novo aquela substituição, faz um download do arquivo, baixou o arquivo, beleza? E aí a gente vai pegar essa planilha, sim, ela tem várias cheats. Se você der uma olhadinha aqui atrás... Observe aqui, ó, já está na 2.1, tem 4.6, tem essa aqui, essa planilha eu conheço bem porque eu trabalhei nela antes de ir para onde eu estou trabalhando atualmente. Então ela tem dezenas, inclusive, de sheets. Então a gente está querendo pegar aqui somente a primeira sheet, aliás a segunda sheet, e vai pegar alguns dados que estão nela, tá certo? Uhum. Então essa aqui é, a, é o data frame que a gente consome, certo? Nós temos a, toda a estrutura do demonstrativo do resultado primário, tá? e aqui o, o, os valores mês a mês, desde janeiro de 1997 até agosto de 2019. Esses númerozinhos aqui, 35431, 35462, eles correspondem... Há os números que indicam, por exemplo, aqui, o 1 de janeiro de 1997. É o número de dias que há entre 1 de janeiro de 1997 e 31 de dezembro de 1889. Isso também acontece no Excel. Né? Então, a gente vai ver como é que a gente vai tratar isso. Certo? Então, a gente baixou o RTN. E observe que a primeira coluna é discrim... chama-se discriminação. Eu vou trocar essa primeira coluna, o nome dela. Vai se chamar agora rubrica. Como vocês podem ver aqui, tá? É, esse formato que está aqui espalhado, os dados espalhados em várias colunas, eles não são muito bons para a gente tratar, fazer alguns tratamentos de dados. Então, a gente precisa fazer uma transposição de todas essas colunas, de todas essas colunas daqui para frente, a gente precisa transpor, só não transpõe a coluna rubrica, e vamos acrescentar duas colunas, e daí vão sair duas colunas, a coluna data e a coluna valor. É o que a gente faz com essa função getter, certo? Então, o que é que acontece? E eu estou jogando esse cara para uma outra data frame, séries temporais análise. Eu não quis mexer naquele RT em geral. Então, ó, eu saí dessa estrutura, espalhada por colunas, fiz uma espécie de uma transposição de matriz e gerei essa outra Tabela que aí sim já está mais perto de um formato de uma tabela Que a gente conhece lá do SQL, de um modelo mais relacional tá certo? A única coisa que está incomodando aqui É essa coluna data que ainda está com aquele formato lá do Excel tá certo? Mas a gente vai resolver isso agora Que a gente faz o seguinte, a gente converte Essa coluna para data E faz aquela jogadinha de comparar o número de dias Entre que está, uh, de certa forma, implícito nesses né, números aqui, e a data de 30 de dezembro de 1879. Na hora que a gente faz isso, vocês vão ver que aí sim a data já está correta. Ó. Beleza? Então, nós temos 20.128 linhas, correspondente a, a 20 e poucos anos aí de, de séries temporais, de várias rubricas, que compõem o relatório de resultado primário. tá certo? Uma outra coisa que incomoda um pouco é que esses valores aqui, se você reparar direitinho, pelo alinhamento dele que está à esquerda e não à direita, ele está no formato de texto e não numérico. Então, a gente faz a conversão para numérico. ok? Observe que agora ele já fica mais comportado. Né? Já... já já não é mais aquela coisa mais espalhada. E agora sim a gente começa a trabalhar com os dados em si. Tá? O que, é que a gente vai fazer? A gente tem essa, esse data frame e a gente vai querer trabalhar somente com as rubricas que estão presentes nesse, é, nesse gráfico aqui. São quatro rubricas. Né? Normalmente só dá para ver três, mas tem uma outra rubrica aqui que a gente não consegue ver com muita frequência, que é o resultado primário em si, a receita líquida, a despesa total. Opa, aqui, ó. E SFSB aqui, que é o Fundo Soberano do Brasil. Uhum. Tá certo? Então a gente faz um filtro, filter, esse comando pipe aqui está dizendo o seguinte: dá do data frame, séries temporais, análise, faça um filtro de tal forma. Faça o filtro pela coluna rubrica de tal forma que só fique as linhas que estejam dentro, in, dentro desse conjunto aqui. Receita líquida, despesa total, fundo soberano e resultado primário do governo central. Então, quando a gente faz isso, vou dar um Ctrl Enter aqui, ó, você observa aqui nessa, nesse console que vai aparecer somente exatamente as linhas que correspondem a esse filtro aqui. Então, nós tínhamos um data frame original com várias linhas e depois da execução daquele comando só ficou as linhas correspondentes àquelas quatro rubricas que eu selecionei através desse filtro. Pronto, então, esse carinha aqui é o conjunto de dados que eu vou trabalhar com gráficos. Tá certo? E aí, esse ggplot é a função de gráficos. Eu estou dizendo que eu vou colocar no eixo x, normalmente horizontal, a... De informação de data, no eixo Y informação de valor e a cor que vai ser exibida para cada uma dessas. A cor vai, vai depender da rubrica que eu estiver exibindo, tá certo? Então eu vou executar da, dessa linha séries temporais análise até já online e vou ver o que, que vai acontecer. Pronto, então aqui ó, vocês estão vendo que já dá para ver um gráfico onde é, nós temos quatro rubricas, cada uma delas tem uma cor diferente, a representação gráfica vai mostrando essas rubricas nessa, nessa nessas cores, né, nesse gráfico, que é mais ou menos o que está querendo mostrar aqui nesse, nesse gráficozinho aqui, tá certo? As linhas que vem em seguida, elas vão ajeitando o gráfico para ficar mais bonitinho. Né? É... Scale x date, acho que isso aqui não vai alterar muito. É, não alterou. Essa, essa scale y contínuos, ele vai tirar essa formatação de notação científica e vai colocar uma formatação mais próxima. Eu prefiro a notação científica, mas aí é porque eu tem mais facilidade de ler notação científica do que númerozinhos com pontinhos. Mas nem todo mundo prefere a isso. Então, a gente converte para a notação mais normal. Esse Light ele tira algumas coisas que poluem mais o gráfico. Deixa um gráfico mais simples. E esse carinha aqui tira essa borda aqui de fora. Então, tá? esse é o, é o gráfico que gera. Tá? Você pode dar um zoom nele. E aí você tem esse gráfico que ele é para ser comparado com esse outro gráfico aqui, uhum. tá certo? Esse outro comando que a gente vem aqui mais à frente, ele separa essas, esses três gráficos em três raias distintas através desse comando facet grid, tá? Então ele pega três não, ele pega, ele gera uma uma raia para cada uma dessas rubricas, tá? E gera então um gráfico de linha para cada uma dessas rubricas. Fica mais fácil da gente ver o comportamento dessas rubricas de forma separada, que é esse caso aqui. Tá uhum. é certo? Uhum. Então, receita líquida, despesa total. Olha o fundo soberano, ó. ele está a zero grande parte do tempo, só tem uns três ou quatro pontos em que há uma mexida nos resultados do fundo soberano. E observe aqui o resultado primário, ó. Ele era bem comportado em torno do zero até quando chegou bem aqui 2014, 2015 aí o negócio ficou bem difícil de se comparar com o que estava anteriormente, tá? Então o que eu quis mostrar aqui é como a gente sai de uma planilha chata de se ver e é essa planilha aqui, né? Cheia de aba dezenas, centenas de colunas, né, que está disponível no nosso portal de dados abertos, tá certo? Então a gente faz uma série de, de tratamentos utilizando a API do e tal, tal e chega em alguns gráficos que ainda não estão ainda muito bonitinhos, mas que depois vocês, é, usuários, podem fazê-los ficarem mais elegantes. Os jornalistas podem pegar esses dados e fazer matérias, pegar esses dados e identificar sei lá, quais são os picos de, de receita primária, ano a ano, qual o tipo de despesa primária. Pode, pode inclusive, identificar algumas despesas que, que vale a pena serem observadas, por exemplo, despesas com subsídios e tal, né, que, tá, uhum. que faz parte da primária. Então, e, há inúmeras possibilidades de se trabalhar com esses dados aí do, do RTN. E fica o convite aí para vocês principalmente vocês jornalistas aí de dados que quiserem utilizar esses, esses, essas informações e fazer novas ressignificações, fiquem à vontade de utilizar. Né? Então, era basicamente isso o que eu queria mostrar em termos de código e termos de produto.